Tudo trabalho aqui e falou para mim fazer esse, fazer dois brasileiros aqui, ajudando, não faz nada. Por quê? Só eu Zinha fazer dois brasileiros aqui, não trabalho nada, ganha mesmo salário. Você não pode se comparar com os brasileiros. Os brasileiros são diferentes de você. Diferença que é diferença. Brasileiro é dança eu ajudança. Eu, brasileiro, pedreiro, eu pedreiro. Como é a diferença? somos grupo de teatro malinês em São Paulo no Brasil, Bengadi e vamos apresentar uma cena sobre a construção civil o que que a gente está vivendo. Eu saio casa o quatro horas da manhã, vou chegar casa oito horas. Da noite. Eu estou trabalhando de 7 horas a 5 horas da la tarde. Depois de 5 horas la tarde, todo mundo foi embora. Nós vai ficar mais, tem mais 12 africanos. Pode ficar lá, trabalha como patrulla, só 10 horas, 1 horas de noite. Tem dia, 1 uma, uma hora de manhã mesmo. Hora estrada não, não paga tudo. Opa, discordo. Camisa de desconta, bota, essa bota, de desconta, tudo de desconta. Vai em banheiro, de desconta. Como o nosso ganha de dinheiro para mandar a é família? É difícil. Muito difícil. Reclamou, quando vê, vez? Muito vezes reclamou. Mas nós não entendemos mais português. E aí, eu... chegou agora? Si. Então, vou pegar picarete picareta daqui, mais uma enxada, Vou fazer esse tirando daqui. É ah, eu pedreiro, eu não adianto. Aquele é africano, eu não, eu não entendi o problema dele, ele fala pra você uma coisa aí, não. Não, ele está falando que você está você fazendo uma discriminação dele. Então até a xenofobia ele está falando muitas coisas, não? Então esse problema uhum. tem que olhar porque suja o nome da empresa também é muito ruim. Uhum. Aí, chefe, não comecei o negócio o nome da empresa, não. Esse africano não quer trabalhar, ele é cara preguiçoso. Trabalho na construção quase dois anos, eu sabe perder, mas quando eu entrar, eu não falo português bem? Isso, e mas. Você sabe nome? Do é, tisor. isso. Tisouro, bloco. É, tá, tá, tá, então eu falei com Conversa com o ajudante primeiro. Você sabe seu serviço. Tem que trocar sua carteira e pedreiro. Eu também tenho é 13 anos. Lá. Ainda minha carteira está ajudante general. <risos> <risos> Quando eu falo, não, patrão, eu falo, todo mundo assim, não, não, não dá. Se você não quer trabalhar, você pode, pode ir embora agora mesmo. Hoje, voltou de novo, parceiro. E aí, fala aí pra mim. Fala nada, eu preciso da saúde da empresa. E aí, africano, se você sair daqui, você vai trabalhar onde? Eu venho em Brasil pra arrumar serviço, não só a empresa. Enchente esse daí, aí pra mim, por favor, acabou o trabalho. Ele não sabe, ele, você colocou aqui, tá ele aqui, não sabe ó. ler. Aqui é salário, fundo de garantia, aqui é Brasil, não é África. Tá bom, se você não quer, volta, já era. Carregador falar maloca africano todo mundo vai só país. falar muitas coisa para nós vocês têm fome África se refaz porque você não fica África porque você vê Brasil fala não não se vem Brasil porque você não quer Brasil fala não África é ruim não tem nada fala não África tem muito mas você não conhece eu vou dar meu currículo lá outro vem ele desce aí meu currículo na banheiro faz assim, colocar meu minha na no vai montar outro cu, na patrão. Mas é racismo. É, muito racismo. Não quero trabalhar africano africano, haitiano, não. Já é, não quero africano, já fala isso. Tem muita coisa na dentro de Costa não pode falar turista. Tem muito, muito coisa. Controla outro aqui. Tem muita coisa errada. É, é